foi Deus que falou, isso tudo um dia iria mudar Ele me esboçou, o plano certo para eu me conquistar E foi Deus que falou, isso tudo um dia iria mudar Ele me esboçou, o plano certo para eu me conquistar De importância, muito pra quem tá ao meu redor. Resumo confiança Como aquilo que prende um falso não de quebrar, indisposto à mudança. Quem mexer primeiro se sentiu maior. E foi Deus que falou. Ele mesmo. Isso tudo um dia iria mudar. Prometeu pra mim. Ele me esboçou O plano certo para eu me conquistar Prometeu pra mim E vai com segurança sofía, sofía. Isso eu falo para uma resolve Caneta esperando Com cobranças parecidas com de Tijó Vibra com a balança Dois ouvidos Mas com uma boca só confiança como aquilo que prende um falso nosso indisposto a mudança quem mexer primeiro se sentiu maior. I'm gonna mim.